E aí, galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Tomate, tomate, promoção. Mamãe, não vai querer tomate? Ih, mamãe, hoje não tem dinheiro. Tomate, tomate, promoção, promoção. Bom dia, bom dia, tem tomate? Mas menino, não me ouvi já falar. Sim, tem tomate. Hum. Mamãe mandou para vir comprar tomate de 30. 30, ok. É para carilho ou é pra salada? é. Não te interessa isso aí. Você só põe tomate aí só. Só fofocar. Quer saber para fazer o que? Oh! Quer fazer o que? Quer vir comer na minha casa? Quer fazer o que com essa informação? Oh, oh, na minha casa não tem comida. Quer fazer o que? Inti, Hein, inti quer fazer o que? É. Paquela, paquela, paquela. Atuele, é atuele, é atuele, é atuele. É Tonido, ouviste onde você está a cantar? É, escutei lá onde fui com a mamã ontem. Ah, ok, então eu só viajo um dia as coisas ficam assim. Ah, tá mentira, você escutou com amigos dele, Toninho? Ih, de... mamãe, não! Papá, ontem nós dormimos no bar. No Patrício. Tinha que ser Patrício. <risos> desculpa, amor, desculpa. Mas não foi nada demais. E mano, eu também estou a pedir. Não dá para você dizer, mamãe, que nós roubamos carne na panela. Ok, ok, mano. Mamãe não vai saber. Okay. Hey, boa tarde aqui em casa. <risos> Tonito, está tá ser o quê? E mamã, nós não roubamos carne na panela, nós, e <fixos> <risos> oh! <risos> <risos> <risos> Bonito, vai lá chamar a tua mãe, Mamã! Shhh, shhh. mamã para baixo. Essa escura também não aguenta ficar em casa dela. Vai lá dizer que mamãe não está. Vai. É, <fixi> <fixi> <fixi> eh, eh. a escura que não aguenta ficar em casa. Mamãe tá dizendo que não está. Menino, tão aí Rogério? Hã? É. <risos> o papai disse que tu vai com o dry savan. Ok, antes da aula começar, Martinha, pode repetir para turma o que eu disse na aula passada? Sim. O senhor disse que é para trazer encarregado trouxeste sim tá lá fora muito bom Tomás tá lá fora Júlia também tá lá fora Francisco tá lá fora ok Tonito onde é que está teu encarregado é meu pai não vai vir papá disse que trabalha não é como senhor professor que brinca com crianças aqui na escolinha é não oh! Se quiser a parte 2, deixa o like.